Nesse vídeo vamos falar aqui sobre um caso é, especial que ocorre no cálculo de probabilidade, chamada aqui probabilidade condicional. Ou seja, é, imagine que você está querendo calcular a probabilidade de um determinado evento, mas esse evento é precedido por um outro evento, ou seja, ele está condicionado à ocorrência de um outro evento. Se nós observarmos aqui o exemplo anterior, é, vamos considerar aqui que quando você selecionou um contribuinte ao acaso, você já verifica, você já tem a informação prévia de que ele paga o tributo em dia. Com base nessa informação aqui, qual é a probabilidade que ele seja de classe alta. Voltando aqui, é, observe, é, temos a tabela sobre o total de contribuintes de um determinado tributo, selecionado um contribuinte aleatoriamente, nós verificamos aqui que ele faz parte do grupo dos que pagam em dia o imposto, ou seja, ele está dentro desses 48.249. E queremos saber aqui qual é a probabilidade dele ser da classe média baixa. Ora, isso é um caso de probabilidade condicional e percebam, anotação específica para esta situação aqui. Nós temos aqui a probabilidade de, do contribuinte ser da classe média baixa dado que, ou sabendo que, o evento P ocorreu. O evento P é pagar em dia. Então, esta bainha vertical aqui, ela é, é, denota o sinal de condicional. A probabilidade do... Contribuinte selecionado ser de classe média baixa, sabendo que ele paga imposto em dia. Bom, para calcularmos esta probabilidade, é bastante simples. Perceba que eu vou, é, eu vou dividir o número de contribuintes que são da classe média baixa e pagam em dia pelo número total de contribuintes que pagam em dia. Perceba que aqui agora eu não vou dividir mais pelo número total de contribuintes, e sim apenas os que pagam em dia. Porque, voltando aqui na tabela, eu quero saber qual é a proporção dos média, dos, do contribuinte de classe média baixa em relação ao total dos que pagam em dia e não aos total, ao total de contribuintes. Então eu faço essa simples divisão aqui e obtenho então, a probabilidade de 0,82%. Como eu comentei, houve uma redução nesse espaço amostral devido a essa informação aí, é, é, parcial de que o contribuinte selecionado pagava o tributo em dia. E percebo que nós podemos reescrever isto aqui desta maneira. Ó, o 39.577 é o número de contribuintes que são da classe média baixa e pago em dia. Então nós podemos colocar aqui como sendo o número de contribuintes que são de classe média baixa e pagam em dia, dividido pelo total de contribuintes. O total de contribuintes, voltando na tabela, é o 101.850. É, tudo isso aqui agora é dividido pelo número de contribuintes que pagam em dia, dividido pelo total é, de contribuintes. certo Então, observem que Uh, quando nós temos aqui a palavrinha E, certo? É, isso aqui remete à intersecção. Então, o número de contribuintes que são de classe média baixa é o evento MB, que paga em dia é o evento P. Então, posso escrever aqui como sendo a probabilidade de, de, do contribuinte ser de classe média baixa e paga em dia. Agora, observem que... Esta razão aqui embaixo, no denominador, se refere à probabilidade é, de selecionar um contribuinte e ele pagar em dia, ou seja, é a probabilidade de P, né, de pagar em dia. Então nós podemos reescrever uh, de uma forma é, algébrica né, esta conta que nós fizemos aqui desta maneira, probabilidade do contribuinte ser de classe média baixa, sabendo que ele paga em dia, é igual à probabilidade dele ser de classe média baixa e pagar em dia, dividido pela probabilidade de pagar em dia. De uma forma geral, para finalizarmos aqui, né, nós podemos escrever desta maneira, considerando que eu tenho dois eventos A e B de um experimento aleatório qualquer, e a probabilidade do Evento A ocorrer, dado que o evento B ocorreu, é definido desta forma aqui. P de A, dado B, é igual a P de A, inter B, dividido por P de B. Se nós invertermos P de B, dado A, ou seja, a probabilidade do B ocorrer, dado que o A ocorreu, aqui também haverá uma inversão. Ou seja, aqui será a probabilidade de B, inter A, dividido pela probabilidade de A. também podemos calcular desta forma, certo?